Já mata dois. Que isso, caiu a casa do nada. Nossa, deu HS varado. Nossa senhora. Corre atrás dele, corre atrás dele, corre atrás dele. Corre atrás dele. Oito segundos, corre, pega. Pss, pss, pss, pss. Corre atrás dele, abre essa porta. Corre atrás dele. Ai, defusa. Clica, clica, clica. Ele parou. Ele parou. Olha o cruzera, velho. Nossa, aí humilhou, cara. Aí humilhou. Nossa, ele abriu e fechou a porta ainda. Nossa, cara. Vou dizer, jogou, viu? Nossa senhora, cara. Outplayed, né?